Tem um pessoal trabalhando ali carregando um trator de pedaços de eucalipto. Mas eu estou num lugar muito ruim. Mas dá para ter uma noção do trabalho que esse pessoal desenvolve é muito pesado. Encontrei aqui uns morangos silvestres, pessoal, mas não tem fruto. Por enquanto, só flor. Aquele morango que se você entrar engancha, porque tem muito espinho. Tá verde ainda, né? Cada flor dessa dá um fruto. Mas eu não tô vendo, não, nenhum fruto. Deixa eu ver se eu olhando com calma. Hein? Que belezinha de borboleta, a gente olhando assim, parece que ela é tão grande. Mas ela não tem mais que 3 centímetros. Que gracinha, né? Ela tava numa flor, eu fui tentar filmar ela na flor, ela voou, aí sentou nessa folha aqui. abre e fecha essas belas asas que Deus te deu tá aguentando uma formiga dentro da flor desse moranguinho silvestre. Só foi um dar uma volta, flor, encontrei aqui um lugar muito perigoso. Eu piso até cobras, porque olha, agarrancheiro tá isso aqui. Ó, isso é muito perigoso, mas encontrei o, o morango. Lá onde eu estava. Não, não tinha, mas aqui eu encontrei. Tá vendo aí? Hum tá muito doce, não, mas eu vi uma caixa de marimbondo por ali. Não estou encontrando ela. Ah, encontrei. Eu já queria há muito tempo ter trocado meu, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. no não. Mas eu caí com Agora é lembrar um pouco do tempo dos caminhões toureiros. Eu peguei, o caminhão carregava tora. Não essas lenhas cortadas bonitinhas assim não. Mas o caminhão carregava tora e levava para a serraria para fazer tábuas, para erguer casas. Lá na região do Mato Grosso, ali no Pontal do Paranapanema. Muitas pessoas vão lembrar disso. Ao ver isso aqui. Só que... Aqui a lenha é para queimar, é diferente. Muito bonito. Gente, eu encontrei essas formigas aqui na estrada. E eu me lembro que um dia meu filho, pequenininho, foi brincar com uma dessa aqui, ó. Mas tomou uma ferroada que deu dó do pobrezinho. Justo porque ela carrega um ferrãozinho atrás, parecendo uma abelha. E elas estão indo para algum lugar ali, não sei para onde está indo não, mas... O caminho delas é aqui, atravessando a estrada. Tá indo para lá, ó. Opa! Ali, ó. Tá indo para lá. E a gente vai andando e tem que prestar atenção nessas pequenas coisas, né? Esses pequenos detalhes aqui, ó. E vai embora. Aquela florzinha que Madalena me falou aquela hora. Eu estou no lugar que está ventando muito pouco. Que belezinha que ela é. Bom dia. A gente vai no caminho quando está indo para o lugar que a gente tem que chegar. Todo mundo vai animado, né? Aí quando vai retornando bate um desânimo, né? Todo a mundo nossa, tá naquela bem. situação. A turma, a gente já quer chegar logo e... Ô, Leão! Leão! A gente quer chegar logo e descansar. Opa! Tem Sirima lá no morro. Gente, mas aquele lago é muito bonito, hein? Olha que lago bonito. Pescar no lugar desse. Ele falou que uma vez choveu tanto, Madalena, que estourou. Ele escutou ele falar? Ah, uhum. Estourou, perdeu tudo o peixe daí, ó. Desceu pro rio, né? É, foi pro rio. Vamos, doutora Amanda? Vamos embora? Mão, Amanda. Vamos lá, vamos? <risos> animadinha, menininha, hein? Eu até gosto pessoal uma vez eu gravei o um ninho de joão graveto postei no canal muitas pessoas não conheciam aqui está mais um eu passei indo para lá por baixo dele não vi conversando não prestei atenção e aqui está um ninho de joão graveto não é à toa que tem desse jeito né e ele é miudinho viu pessoal não é grande não quem não conhece não dá para ter noção Ninho de João Graveto. Bem grandinho esse aqui, viu? Aí tá nessa árvore aqui, ó. Na beira da estrada. Você né? Isso aqui é do Vodeca. É do Vodeca? no lugar que eu tô aqui agora dá para ver as aranhas quase o céu azul bonito né ó ó Pra baixo também tem Que coisa né O condomínio das aranhas ou a reunião das aranhas e agora o oh, pessoal eu não consegui mais uma vez pegar a mamãe chegando com o papai do voo e o paturizinho miudinho lá está seguindo a mãe estava escondido só foi os dois descer já saiu do esconderijo já foi junto com a mamãe tem que estar atento, porque eles não tem hora para chegar, né? E eu perdi mais uma vez a oportunidade de mostrar para vocês. Ah, fazer o quê, né? Mais uma pequena flor, miudinha que só ela. Bonitinho, vou dar para ele esse, esse milho. Vamos ver se que vai fazer com esse milho aqui. Ele quer pegar, mas não dá para pegar. Agora aqui dá. Ó. do outro ó. o outro tentar tomar dele ó. o chiquinho ficou sem nada o <risos> leão leão, vem cá o leão é um cachorro bonito que eles têm aqui gente ó <risos> brigando por causa de uma espiga É outro ganhou outra vez o leão leão o leão